Muita gente que me vê assim Não para pra pensar Que um dia eu já fui assim Da mesma forma que quando você vê um jovem talentoso fazendo isso Meus fãs dizem que eu tô abandonando o rap quer me demitir porque eu sou um moleque Que ele precisou antes passar por isso Aí é o que eles vão fazer? Vão criar colocando sempre essa palavra no final Sabe que eu rimo logo agora? E eu vou mandando uma aqui lá, improvisada, e que nem gostar de frio eu mando embora. Você sabe que eu mando agora na intercalada. <risos> <risos> Habilidade, inteligência, capacidade não cai do céu. Não adquire por osmose. É trabalho duro. Trabalho duro não necessariamente é o mais recompensado. Eu acho que o trabalho inteligente. Sim. E se você acredita no trabalho duro, ou melhor, no trabalho inteligente, te convido a participar da oitava semana da Jornada MC, de 8 a 10 de setembro. Não perca essa oportunidade e se inscreva. Tamo junto.